É pra ver, eu quero ter bem mais que eu tinha E sem você, eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor, tem mais céu o Perigo, eu quero um horizonte Cada coisa num instante de ilusão sabe o que é bom? Andar do mar, só quero te ver assim. Se for pra ser melhor, pra ser ruim, nem quero voltar pra mim. Cê sabe o que é bom?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 De ilusão Voltei pra mim Cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero Te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Voltei pra mim Cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero Te ver assim